Oi pessoas, eu sou Lívia Leite, esta é Fernanda Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Sejam muito bem-vindos se é a primeira vez que você vem aqui, né, que, vem, que acabou chegando nesse vídeo, caiu nesse vídeo. Temos aí vários vídeos no canal para você avaliar se gosta, se não gosta e compartilhar com pessoas caso você ache interessante. E comentar aqui também se você quer mais conteúdo sobre ou se de repente você discorda ou concorda do que a gente está falando aqui. Claro, sempre com argumentos de por que você discorda. Acorda, né? Bom, a, o espaço aqui é para conversar. Hoje eu trouxe a Fernanda e aí eu acho que já deu para identificar aquela minha outra irmã. Eu já tinha trazido Renata Renato, mas ela não pode vir hoje. Então eu trouxe a Fernanda para a gente fazer o Isso Não Cai Na Prova da bióloga. A gente já tem aqui o Isso Não Cai Na Prova da engenheira ambiental e espero que tenhamos outros Isso Não Cai Na Prova de outras áreas de atuação. Mas, já adiantando, a Fernanda, como você já viu no título, é bióloga. Então, assim, Fernanda, se apresente se você quiser falar mais algo, senão a gente vai direto para as outras perguntas que eu quero fazer. Bom, certo. É... Meu nome é Fernanda, né, como ela mesmo já disse, sou formada em Biologia pela UFPB, tanto na área de bacharel quanto na área de licenciatura. É, e pretendo ainda né, continuar com os meus cursos, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e é isso. <risos> Pronto. Bom, é, a Fernanda fez especificamente Biologia na Federal da Paraíba, né? porque tem as duas opções. Ei. É, antes o curso de biologia ele era um só, né? Tanto era licenciatura e bacharelado fazendo um curso só. Você só que, saía formado nos dois ou você escolhia saía, no meio do caminho? Saía formado nos dois, mas você também podia escolher fazer só uma formação. Só ah, que aí o curso okay. durava menos tempo. Uhum. É, e agora, no ano que eu entrei, então dividiu, ficou é, biologia bacharelado e biologia licenciatura. A escolha é desde o início? É, você tem que escolher desde o início. Só que aí, quando você se forma numa área, você também pode entrar como é, graduado na outra área, que foi o que eu fiz, né? Fiz primeiro bacharel para depois. Sim, como qualquer, como qualquer... Outro, outro curso, né? Poderia ter feito, entrado como graduado em qualquer outra área, mas no caso de biologia, você fez aproveitamento das cadeiras. Isso. e aí. Isso aí, fiz mais dois anos para concluir a licenciatura, que são só as cadeiras da área de educação. Aham. Uhum. É, por que que tu escolheu fazer biologia? Geralmente eu trago essa pergunta porque as pessoas acham que fazer uma faculdade, as pessoas têm um sonho. Né? Elas imaginam que elas vão ser tal coisa e elas seguem nesse caminho tudo bonitinho. Só faz aquele curso, não muda de ideia. Né? Vai sempre naquela ideia ali, faz o curso, é feliz fazendo o curso, se realiza profissionalmente. Tu seguiu todos esses passos? Olha, quando... Quando eu escolhi fazer biologia, eu imaginava uma coisa completamente diferente do que é. Porque o que eu imaginava né? é que eu ia estar que nem aquelas ONGs, que é a WWF Brasil, que você tá lá se pendurando no braço do Cristo Redentor, estendendo lona e fazendo aquele auê é, para salvar os animais, salvar o planeta de alguma forma, mas não tem nada a ver. Né? Porque primeiro que, depois eu descobri, depois que eu entrei no curso, eu descobri que essa galera dessas ONGs não preciso nem ser biólogo. Sim. São, é só ativista mesmo que está lá em prol de uma causa. Enfim. Precisa ter uma causa é. específica, né? E atuar é. diante dessa causa. Mas não necessariamente você precisa ser estudioso da área. Uhum. E aí, depois que eu entrei no curso, eu vi que era completamente diferente. Eu também me imaginava assim, tá num. ou num laboratório trancado, né? Fazendo aquela pesquisa ali. É, eu imaginava é, muito que. Aquele estudo, quem ia descobrir era eu. Porque a gente vê muito nos livros de biologia que tem assim, é, fulano de tal, descobriu tal coisa. Aí você imagina o quê? Que toda aquela pesquisa foi só aquela pessoa que descobriu, que ele descobriu ali sozinho, que não teve ajuda de ninguém. Então eu imaginava uhum. muito a biologia assim, como se fosse um cientista trancado num laboratório, não tivesse muita interação. E Ou então aí... no meio do mato. E que teria a, a, a pesquisa e tudo. Foi Fernanda que fez. E tudo foi, foi exatamente. É a pesquisadora então, Fernanda que eu, eu é que seria responsável por descobrir, sei lá, a cura do câncer, pronto. Então seria só aquela pessoa ali, mas... Que teria o nome de Fernanda, é, porque... Seria basicamente isso, ia ganhar o um prêmio Nobel também, já imaginava que era muito fácil ganhar um prêmio Nobel, né? Mas não é bem assim, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente descobre que... Toda a ciência ela é interligada, então você não começa um estudo sozinho, você já vem com um histórico longo de pesquisas, e aí você pode chefiar uma pesquisa, mas nunca é você sozinho, jamais vai ser você uhum. sozinho. Então essa ideia também que eu tinha de que eu ia precisar trabalhar com outras pessoas, ideia completamente errada. É, ah Porque... sim, de que biólogo vai... Só vou mexer com planta? É, porque eu não ah. queria trabalhar com ser humano. Eu nunca quis, eu não gostava de lidar com ser humano, de ter que conversar. Eu acho que, que, que todo mundo que não faz a área de humanas... Fala assim, fui tem fazer... Essa ideia. É, tem essa ideia. <risos> ah, não vou trabalhar com seres humanos. Seres humanos são muito complexos. E aí decide fazer outra área e aí descobre que, que não, não é tem assim. como. não Não tem como. Você tem que saber trabalhar, tem que saber conversar. Seja lá qual for a área, por mais que você escolha realmente ficar ali fazendo uma pesquisa, dentro do laboratório ainda assim você tem que lidar com o ser humano. Claro, uhum. que você não vai desenvolver o seu laboratório sozinho, nem muito menos sua pesquisa sozinho. Uhum. E também é, imaginava muito você ficar dentro do mato, né? Essas coisas assim que tem muito, muita, muita gente, muito, muito aluno né, do ensino médio que imagina que biologia é bem isso mesmo, uhum. você ficar... Uh, ou do meio do mato para o laboratório do laboratório para o meio do mato não, uhum. também não é bem assim até porque a área da biologia ela é bem ampla né muitas vezes e também você muitas vezes tem que escolher ou vai para o campo ou você fica no laboratório não é uma coisa que você vai que vai tudo isso vai compor não. o biólogo né são áreas específicas de atuação é também tem também isso quando você vinha dizer, quando a gente estava conversando montando a pauta e aí conversando aqui antes de, de gravar, a Fernanda tava falando de um SCFbio, é, né? SCFbio é, que é o Conselho Federal de Biologia, pronto. E aí ela falou que, que dividia em tantas áreas, mas a minha principal pergunta inicialmente foi: Que hora você descobriu que existia o CFbio? Você, tipo, quando você eu começou entrei, a faculdade já sabia? Tem então, um detalhe importante: a Fernanda começou a fazer faculdade muito nova, né? Fui. Saiu do terceiro ano. Já entrei direto na faculdade. É, eu acho isso muito porque... Muito a maioria das pessoas, na sim, verdade, né? Sim, Mas, Mas eu acho assim... importante esse detalhe porque tu falou assim, ah, eu, eu queria salvar o mundo. Né? E isso é muito comum quando a gente vai fazer faculdade. As pessoas pensam qualquer curso. Ah, vou fazer isso porque eu quero salvar vidas. Eu vou fazer isso porque eu quero salvar o planeta. Eu quero salvar as plantas. Né? Eu tinha essa ideia mesmo de que eu ia... Enfim, né? Salvar o mundo. Mas o UCF uhum. quando eu entrei na, na biologia, eu não fazia ideia. Do que, que era o CFBio. Eu não sabia o que, que regulamentava o curso, eu não, não sabia. Nem sabia que tinha que regulamentar o curso. Eu não sabia nem o, o que, que era ementa, não uhum. sabia nada disso. Então, é... quando eu vim descobrir o que era o CFBIL, eu acho que eu já estava. Era do meio do, da, do, da faculdade para frente. Uhum. que aí eu vim descobrir que eu tinha que pagar uma carteira para ser biólogo porque não adianta você só ter o diploma você só ter o diploma não é nada para você ser biólogo como pesquisador você tem que aqui pagar essa carteira né é, para você ter o seu registro lá ou no CR que é o regional né de biologia ou no CFbio o CRbio que tá basicamente no mesmo uhum. A Mas... diferença é que você não pode, por exemplo, fazer uma pesquisa em outro estado, é, porque você exatamente. Eu, Se eu tenho o CRBio só daqui, ou da Paraíba, enfim, eu é, não posso atuar, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu não poderia atuar como bióloga lá. Aí você descobriu que o CFBio, tu tinha falado que divide em três áreas a biologia. Quer dizer, não é só o meio ambiente, que é o que todo mundo imagina quando pensa biologia. É, então ele tem três principais áreas né, de atuação, que é o meio ambiente, a biodiversidade, que é o que todo mundo sabe. Tem a área de saúde também, porque muita gente pensa que biologia não é para trabalhar, na... não dá para trabalhar na área de saúde, mas dá sim. Tem uma gama de, de, de setores que você pode atuar. E é, também tecnologia. Então, biotecnologia, você pode trabalhar, por exemplo, com é, biocomputação, bioremediação, enfim, tem um, toda uma área de tecnologia também, que foi da onde surgiu, inclusive, o curso de biotecnologia, né? Foi da onde foi extraído uhum. esse curso mas é, então é isso tipo são, são mais de 70 áreas de forma geral que você pode trabalhar dentro da biologia uhum. mas tu descobre isso fazendo as disciplinas tipo tu tá lá estudando e né, descobre ah olha isso não. aqui dá para trabalhar não claro que também né você vai olhando as, as disciplinas as cadeiras e você uxa, não não sabia nem que isso aqui a biologia estudava uhum. é, como também conhecendo pessoas né? então é, que é isso que eu queria dizer <risos> Conhecendo pessoas, não é só fazendo provas. Inclusive essa de, de biocomputação, foi uma menina que quando eu estava no terceiro período eu conheci, ela fazia mestrado lá e ela disse que estava trabalhando nessa área é, de biocomputação. Ela me explicou o projeto dela, achei muito interessante. Eu tinha interesse, logo que eu entrei no curso de biologia, eu estava muito na dúvida se eu fazia ciências da computação ou biologia. É. Assim, Típico de quem tá começando a sair da, da, da escola, tipo, quero fazer tudo. É. Não sabia o que, o que escolher. Aí, ela falou sobre isso, eu achei realmente interessantíssimo, porque é, reunia duas coisas que eu tinha interesse no começo do curso. Depois, no um tempo, eu fui me desapegando um pouco mais da computação, né? E deixei isso um pouco de lado. Mas aí, por exemplo, teve um outro garoto que eu conheci também, que ele fazia mestrado em etnobiologia. Que isso aí, pra mim, foi a descoberta do curso de biologia. Uhum. Eu não trabalharia com isso, mas... É realmente uma área assim, maravilhosa e diferente do curso de, de Biologia, que, que é quando você, por exemplo, vai estudar uma comunidade, vamos supor, você tem uma comunidade é, pesqueira uhum. e aí você vai entender como é que essa comunidade lidar com o meio ambiente, ela, com aquela região é, onde ela vive. Né? Então vai é, trabalhar todo um, um histórico Desde de bem antigamente, assim, é, é muito puxado para sociologia. Eu vejo, uhum. vejo da sua forma. Ele vai trabalhar todo Viu? com. Para você que quer fazer biologia, estudar sociologia também é muito importante. Ah, mas a gente tem cadeiras também de antropologia, a gente tem, tem disciplinas assim que a gente ficava. No começo, você não entende é. para que, que serve, né? Você fica, para que eu quero fazer isso? Filosofia. porque Primeiro que cadeira de filosofia, todo, eu acho que todo curso tem, né? Eu tem que não ter, certeza. não é todo que tem. Tem que ter. É, tem, inclusive, vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? para que, que serve sociologia, pra que, que serve filosofia, e explicando por que filosofia faz todo sentido em ter em absolutamente todas as áreas. Mas você faz, por exemplo, você fez biologia logo no começo, e aí quando você entra... Biologia não, desculpa. Filosofia. filosofia. E antropologia também, eu paguei no, te... no segundo período. Eu fiquei... Todo mundo ficava assim na sala de aula porque você chega você quer o quê estudar células você, você quer, quer estudar plantas. animais você quer ver plantas você não quer ver é, sociologia você não quer ver filosofia Eu não escolhi essa faculdade o ruim, assim o ruim e o bom né porque é essencial você ver essas cadeiras no começo do curso para você entender o Sim. que é ciência tudo isso mas quando você entra, você não quer saber daquilo então você não dá valor uhum. e aí por isso nós estamos aqui para explicar para as pessoas Façam as disciplinas. Quem montou a cadeira, a disciplina, quem montou a grade curricular são pessoas que já estão atuando na área. Né? São pessoas que sabem por que, que aquilo dali funciona, por que, que aquilo dali vai, vai, precisa ser dado lá no primeiro semestre e não, por exemplo, no último. Por que, que tem que estar lá no curso? Então, assim, é. dediquem-se. Essa coisa de, ah, eu não vou usar. Você não sabe. sabe? Você está quando... fazendo a faculdade ainda. E quando eu passei para a licenciatura, eu tive a oportunidade de, de assistir como ouvinte mesmo a mesma disciplina de filosofia que eu tinha é, assistido lá no meu primeiro período uhum. do bacharel e foi outra cabeça outra expectativa outra né? coisa então eu não assistia, eu não acompanhei a cadeira toda né do começo ao fim do semestre mas eu assisti algumas aulas que davam para eu assistir quando eu estava na faculdade sem fazer nada então então vou lá uhum. assistir aula e nossa velho, é outra coisa eu ficava uhum. assim eu, meu deus do céu eu olhava para o professor caramba realmente o que ele tinha para passar se eu tivesse prestado atenção naquele momento ali poderia ter facilitado muito o que eu vinha aprender pela frente uhum. essa era a última pergunta que eu ia fazer na verdade se você tinha algo para dizer para as pessoas que você gostaria que tivessem te dito quando você Pronto, começou então a fazer é isso biologia mesmo. Né? Então é e eu isso acho mesmo. que isso é uma das coisas Prestem atenção. <risos> Prestem atenção na cadeira de filosofia, antropologia, estudos de educação, tudo isso. Todas essas cadeiras iniciais, assim, nunca ignorem, porque elas vão ter uma serventia. Por mais que pareça ser completamente, que uhum. foge assim do curso, que não tenha nada a ver, que você fique uhum. com aquela... Que nem aquele memezinho, né? Não Sim, tem... de outra volta. aqui. É, <risos> fica assim. Você fica do mesmo jeito da sala de aula. Mas presta atenção porque vale a pena. E eu acho que o muito. recado parece mais que esse recado é para quem vai começar ou quem vai tentar biologia, mas serve também para quem já terminou, quem nunca fez biologia para entender como é uma área ampla, né, e que pode atuar em setores muito diferentes, trabalhando com grupos muito diferentes, né. Então é. a gente chegou a comentar, né, trabalhar na área de saúde, trabalhar com economia, trabalhar com uma série de outras áreas, é, em, em correspondência né, com essas outras... É, que essa questão da economia, como a gente estava comentando também, que tem muita gente que não entende que a, a biologia ela pode se ramificar para esse lado da economia. É, inclusive, tem muita gente que é, não, não associa a biologia com outras áreas, assim como, por exemplo, é, economia, né, ou até saúde, como a gente já comentou. Mas a economia também está muito associada com a biologia, que vem com a... É, potencial você pode avaliar o potencial econômico de uma determinada espécie de uma planta uh, você também pode trabalhar por exemplo com modificação genética de, de, de alguma determinada espécie enfim uh, e é, muita gente pensa que a biologia ela é só ensino ou pesquisa uhum. e ela claro né ela é bem basicamente isso mesmo. Só que... É, dentro eu, da pesquisa você pode ter outras isso, coisas. Isso, dentro da pesquisa não é só você estar tá ali estudando aquelas células num um laboratório trancado. Não é só, só isso aí também. Você pode... Você tem uma série de outras coisas que você pode associar. Uhum. É. Bom, eu acho que o vídeo tá... tá... Ficando longo, na verdade, mas tá ótimo. Tem bastante coisa que já ficou, deixou ganchos para a gente fazer outros, outros conteúdos, inclusive sobre a biologia. Né? Se você tem interesse ou não entendeu alguma das palavras que ela falou aqui, ou alguma das coisas, ou quer saber mais sobre as coisas que ela falou aqui, tiver alguma dúvida, pode comentar, que a gente tenta responder, ou ela tenta responder, ou outro biólogo ou biólogo aqui. Faça parte disso Não Cai Na Prova pode colocar aqui embaixo, deixa o teu comentário, se você está na área da biologia ou tentou aula da biologia, comenta aqui quais foram as suas experiências, se teve alguma coisa que você aprendeu ou que você gostaria que tivesse dito antes de você entrar na área ou que você sabe que a biologia pode também atuar para... Até para explicar para as outras pessoas que são de áreas diferentes como que podem, de repente, contratar um biólogo, né? Trabalhar junto ao biólogo, chamar um biólogo para trabalhar junto, comenta aqui também. Beijo, pessoas. Obrigada, Fernanda, pelo vídeo. vídeo. Compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem para que as pessoas saibam mais sobre a área da biologia. Não necessariamente para fazer o curso, mas para conhecer, né? Desmistificar essa ideia do que, do que é um biólogo, né? Do que faz uma bióloga. Beijo, boa semana para vocês e tchau! tchau. E <laughs> aí